Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar sobre densidade? Mas não tem a menor ideia do que é ou como é? Ok, nesse vídeo eu vou te explicar o que é, alguns fatores que a afetam e te mostrar exemplos simples. Bom, primeiro precisamos saber que a densidade de um objeto ou de uma substância ou de uma amostra de um certo material é o resultado da divisão da sua massa pelo seu volume. Então, a fórmula é essa aqui. D é igual a M sobre V, dividido por V. Onde D é a densidade, M é a massa e V é o volume. A unidade para expressá-la é a unidade da massa dividida pela unidade do volume. Unidade da massa em gramas dividida pela unidade de volume, centímetros cúbicos. Pode ser expressa por gramas por litro, quilograma por litro e assim sucessivamente. Eu vou mostrar agora alguns fatores que a afetam, alguns fatores que alteram a densidade. Em primeiro lugar, vai depender do material que vai ser considerado e em segundo lugar, a densidade de um mesmo material vai depender o que? Da sua temperatura. O um exemplo, um aquecimento vai provocar o que? A dilatação. Se vai provocar a dilatação, vai haver, vai haver o que? um aumento do volume. E isso vai o que? Interferir no valor da densidade. Nos gases é, cujo volume é muito sensível à variação de pressão, a densidade ela vai depender além da temperatura, ela vai depender da pressão também. A mudança de estado físico pode provocar alterações na densidade de uma substância. A água, no estado líquido, a densidade dela é de 1 grama por centímetro cúbico. Já no estado sólido, que é o gelo, a sua densidade é de 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Eu vou mostrar através de um experimento para você ver a diferença de densidade, e sendo que todas duas são água, só que estão em estados é, físicos diferentes. Vou mostrar para vocês os experimentos. Eu vou fazer três experimentos para mostrar para vocês as diferentes densidades. Eu coloquei as densidades aqui. A água tem 1 grama por centímetro cúbico. O gelo, 0,92 gramas por centímetros cúbicos. A cortiça, ela vai ser representada por uma rolha de garrafa. Pode ser de vinho, de cachaça, de qualquer garrafa. Então a cortiça tem 0,32 gramas por centímetros cúbicos. O óleo, vou usar óleo de cozinha, óleo comum. Tem 0,89 gramas por centímetros cúbicos. E a bolinha de gude? Ela tem de 2,6 a 2,84 gramas por centímetros cúbicos. Ela varia, às vezes, de tamanho, de bolinha, essas coisas assim. Mas ela vai de 2,6 a 2,84. Vou fazer os três pra vocês verem. Aí aqui eu tenho a água, o óleo de cozinha, a cortiça, a bolinha de gude, e eu tenho o gelo. Eu vou colocar a água nos três recipientes vou tirar aqui para vocês verem água para vocês verem que é a mesma água para não achar que colocou alguma coisa diferente em cada potinho então é a mesma água para todos nesse primeiro aqui eu vou colocar o óleo de cozinha eu vou abrir o óleo vocês verem que tá novinho, pra não achar que tem alguma coisa diferente nele, nesse do meio aqui eu vou colocar gelo. E nesse daqui eu vou colocar a cortiça e a bolinha de gude. O que, que a gente pode observar nos três? Esse aqui, eu não falei que a água tem 1 um gramo de centímetros cúbicos, porque que o gelo está flutuando nela, já que é água também. Porque quando o gelo está no. água está no estado sólido a densidade dela fica menor, é 0,92, por isso que está flutuando. Aqui a gente pode ver que essa parte de baixo é a água e aqui em cima ó, a gente pode ver que é o óleo. Por quê? A água tem 1 grama por centímetros cúbicos e o óleo tem 0,89, por isso que ele vai ficar por cima, porque ele tem a densidade menor. Já nesse terceiro vidro, a cortiça tem menos densidade, né? ela é mais leve, ela tem 0,32, ela vai ficar por cima. A água vai ficar no meio e a bolinha de gude, como a densidade dela é maior, vai ficar no fundo. Então, dá para vocês verem direitinho. E o que está que acontecendo? Por que, que a gente precisa saber sobre densidade? Porque a gente sabendo as densidades dos materiais, a gente sabe se o material tem a tendência de flutuar ou afundar em um determinado líquido. Por isso que é bom a gente saber as densidades sempre. Isso é muito importante, porque aí a gente, se você jogar alguma coisa na água ou algum outro lugar, você vai saber se ele vai afundar ou se ele vai flutuar. Espero que vocês tenham gostado e testem em casa para vocês verem que eu não fiz nada de diferente aqui, eu não modifiquei nada, que dá certinho. Bom, espero que tenha entendido para que serve a densidade e como que ela funciona. Clique no joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo e até o próximo vídeo.